É uma visão bem capitalista de, de comércio de troca de comp... é uma questão muito mais comercial então qual é o elemento histórico disso da memória histórica do vale do engabu pensando até independente de outras questões aquele espaço o espaço que tem componentes históricos muito fortes então ele, se fica pensando coisas quer dizer, fazer espelhos d'água nós estamos aqui na as vésperas de um racionamento de água terrível, né? Então, tem muitas coisas que acho que são mais essenciais. É... Às vezes me dá a impressão que a gente está querendo voltar para a década de 40 e elitizar o centro e fazer do centro um espaço muito mais turístico do que um espaço humano.